Tintim por tintim. Histórias contadas tintim por tintim. Esta semana convidei a Cristina Castro, que tem dois livros muito interessantes, A Doçaria Portuguesa, já dois volumes. Um sobre o Norte, outro sobre o Sul. O Centro, lá chegaram destes dias. As Ilhas, mais qualquer dia. Vamos falar hoje de bolos de massa do pão. Portanto,. Não sei se serão assim muito doces ou não, a Cristina vai dizer. Olá, Cristina, bom dia. Bom dia. Não é pão. É pão. É pão. O princípio é pão. Começa com a massa do pão, precisamente. É um pouco de massa do pão que é reservada. Um, geralmente estes doces eram feitos na altura em que se fazia o pão. Uh, Aproveitava-se o forno do pão para fazer um doce e o doce parte da massa do pão, precisamente. É acrescentar coisas à massa do pão. E isso permitiu criar uma variedade enorme de, massas, de, de bolos de massa do pão, completamente diferentes. Temos a boleima, por exemplo, no, em Porto Alegre, que começa originalmente com massa do pão, à qual depois acrescentam outros ingredientes e temos a boleima, por exemplo. Uh, e outros, Esse, estes doces são... são e que muito... ingredientes é que tens? Agora ajuda me que eu também não conheço tudo. São vários, É, é, é isso que eu ia explicar. Um, estes doces acabam por ser muito interessantes porque acabam por refletir a própria a pessoa que o faz, ela acrescenta e põe no, no bolo aquilo que tem, aquilo que lhe apetece, aquilo que acha que, que vai correr bem, não é? E vai acrescentando também um bocadinho daquilo... Um é um doce que também reflete um, um pouco um, a economia da sociedade. À medida que as pessoas vão tendo mais produtos, vão acrescentando mais coisas. Hoje em dia já encontramos bolos de massa de pão com chocolate, com café, mas se formos a bolos de massa de pão mais antigos, se calhar só vemos um bocado de massa de pão com um bocadinho de açúcar e um ovo ou dois. E, e pouco mais, um pouco de canela e raspa de limão. Mas hoje em dia já encontramos doces muito mais elaborados, mas em que a raiz está está precisamente no pão. Um exemplo disso é, por exemplo, o, o falar de, de Miranda do, do Douro, a bola, a bola doce, que é assim que eles chamam que fazem na Páscoa. Começa com massa do pão, a qual acrescentam ovos, um pouco de gordura, e depois vão fazendo camadinhas, abrem a massa, esticam-na, e vão fazendo camadinhas, intercalando açúcar e canela de canela em pó, e, fa e fazem acabam por fazer um bolo em camadas muito interessante, em que o princípio é a massa do pão. É à vontade do freguês, quer dizer, se me sobrar umas amêndoas, ou umas nozes, ou é uma fruta cristalizada, é aquilo que eu quiser lá pôr. <risos> Sim, quer dizer, é, é muito raro vermos as amêndoas e, e vermos fruta cristalizada nesses doces, nesses mas é, é, é o, é o que as pessoas têm em casa. É a canela, é a erva doce, é o azeite ou a banha ou a manteiga, é um pouco de ovos. Nunca há muitos ovos nestes, nestes doces. Começa agora a aparecer mais, mas inicialmente não eram um doce. Sobretudo no Alentejo e no, ba no Baixo Alentejo e na, no Al na, na Serra Algarvia uh, eu reparei que os doces tinham muito poucos ovos, mesmo os doces populares e a explicação que me foram dando foi que o ovo, um, antigamente era uma moeda de troca e entre não era assim tão usado, sobretudo para fazer doces, não é? Que não era a prioridade não era assim muito recorrente Já usar, usar ovos. era preciso ter algumas posses para poder usar Exatamente. depois os ovos lá dentro. Era então, um aproveitamento Sim. também do pão adoçando um bocadinho Exatamente. adoçando um bocadinho. Deixou Exatamente. de ser pão passou a ser a bolo de massa do pão. Não é massa de pão, essa é assim outra coisa. Obrigado Cristina. Até amanhã. Cristina Até amanhã. Castro. Tintim -tim por Tintim -tim. Histórias contadas Tintim por Tintim